Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melusso Canho Nobre Vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 desse canal delicioso Sim, meus amigos, muitos conteúdos desse jogo delicioso aparecendo aí na internet afora para nós E hoje eu vou trazer aqui para vocês mais um vídeo do Flawless The Que eu já trouxe alguns gameplays dele aqui pra vocês, tá? Do canal dele que ele tem postado lá periodicamente, tá? E aí como vocês viram na chamada da thumbnail do nosso título e também Cara, ele conseguiu a proeza de fazer um combo de 60% no Street Fighter Coisa que a gente sabe que é, não é tão comum, vamos dizer assim, né? Porque o Street Fighter ele é um jogo com combos não muito longos, mas que causam um dano considerável Mas nesse caso aqui, rapaz, ele fez uma parada muito louca, eu vou mostrar pra vocês Obviamente são muitas lutas, então a gente vai narrando aqui, vai conferindo Até chegar esse fatídico momento do 60% aí e são lutas de alto nível, cara, como a gente tem trazido aqui no canal pra vocês e tal E é o próprio Flawless Deku jogando, então já deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação nos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E lembrem-se da Brasil Game Show 2022 que tá chegando aí nos próximos dias, uh, que vai acontecer na verdade, nos dias 6 e 12 de outubro Nós do Meia estaremos lá todos os dias, poder dar um abraço em você, querido inscrito E nós iremos fazer sorteios nesse mês de setembro de ingressos para o evento, então fiquem ligados aqui Principalmente nas nossas lives que acontecem todos os dias, basicamente aí, por volta de 7, 7 e meia da noite, beleza? Então vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar nossa tela pra gente poder começar a ver esse negócio aqui. É aquela mesma pegada, tá? O vídeo aqui vai ficar sem som porque é basicamente o som dos botões, deles clicando e tudo O canal do Flawless Deku eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado para vocês acessarem lá, darem uma força, conferirem lá o conteúdo do cara que tá muito da hora, ele joga muito Então se inscrevam lá, deixa o like no vídeo, eu vou deixar justamente esse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá meus amigos, começando aqui essas lutinhas a gente poder conferir até chegar no fatídico momento aqui nas lutas que eu não sei exatamente qual é que ele vai fazer esses 60% de dano. Já começamos aí com o Ryuzão ali fazendo uma boa investida, muito bem defendido ali agora. Jamie aproveitando a oportunidade ali fez uma conversão. O Ryu já tá no canto ali, acabou tomando um counter, mais um combinho ali. O Wake Up shot, yukin, amplificado para poder sair do canto. Jamie colocando ainda mais pressão. Esse Ryu tá numa situação complicada. Só lembrando, pessoal, o Flawless Deku tá jogando com o Jamie, tá? E vocês podem ver que ele joga muito com o personagem, embora o Ryu também esteja fazendo um bom jogo nessa luta aí, ó. Mandou ali um Drive Impact muito bem colocado, acabou com a barra de Drive do Ryu, já fez uma conversão ali, o Ryu, Ryu sem recursos defensivos e ofensivos poder sair dessa situação. Jamie aproveitando muito bem a oportunidade, chegou aqui pra trás, ele deu um chutinho e levou o primeiro round, galera. Falou, eles o Deku joga muito, cara. O bicho é muito brabo, ainda mais de Jamie. Que é um personagem que a gente tá vendo ali, que o pessoal tá jogando bastante, ó. Excelente conversão utilizando o Drive Rush, que foram três barras de Drive embora ali com essa utilização no meio do combo, né. Então, é uma coisa de gerenciamento de recursos que a gente já comentou algumas vezes aqui no canal, que a gente tem que ficar bastante esperto com isso. Pensar muito bem em como a gente vai utilizar pra gente não ficar em desvantagem. E o Jamie vai botando aquela pressão absurda no segundo round ali, ó. viu com seu Way Capture, que falhou, não conseguiu a punição. O Jamie, o Ryuzão vai tentando sair ali, conseguiu belas conversões, mas não conseguiu o combo completo. Vão trabalhando foots ali, esperando uma boa oportunidade de abertura para poder atacar. Ryuzão tenta um cross-up ali, acabou não conseguindo nada. Jamie ativa ali o seu nível 4 das bebidinhas, poder ficar upado, poder fazer combos ainda mais monstruosos aqui. Começou a tocar uma música que não era para tocar, deixa eu voltar aqui do Street Fighter, meus amigos. Pronto. Jamesão acaba levando a melhor nessa luta, por completo, né? nos dois rounds no caso. Vamos lá, segunda, segunda luta começando. Jamesão ali trabalhando novamente. Ryu consegue boa. Nossa senhora, não conseguiu boa na verdade não, porque foi defendido e prontamente punido pelo Jamie na verdade. Belo agarrão ali agora do Jamie. Já aproveitando a oportunidade de distância ali poder fazer suas bebidinhas, né? Tomar suas bebidinhas. Já tá com três ali, rapaz. Mais uma. Ele ativa o golpe amplificado. Belo agarrão do Ryu pra colocar o Jamie no canto e sair da situação complicada. Wake captcha o com um pé. <risos> Nosso querido Jamie ali, saindo do canto O jogo já voltou pro meio da tela ali, trabalhando o Futsis Excelente punição ali Com base em observação por parte do Jamie Situação novamente complicada pro Ryu, hein? Já mandou aquele drive rush ali, tentando enganar o oponente Prontamente defendido ali Mas com a distância, mano O Futsis entendendo bem os golpes do Jamie que funcionam em tal distância, né? Ele acabou fazendo uma conversão muito legal E levando o primeiro round dessa segunda luta Conseguiu um parryzão ali Tentando tirar os Hadoukens ali Sem colar na defesa Porque isso consome um pouquinho de barra de drive Quando pega na defesa, dependendo do ataque Né, ó, Jamie ali muito esperto Trabalhando Futsis, Observando, tentando buscar abertura Ryu tá meio louco nesse momento Tentando buscar sua abertura também Vai trabalhando os Hadoukens Ele sabe que é complicada essa situação Olha aí, ó, Jamiezão consegue um combo completo O último hit da String acabou pegando Eu Já coloca o Ryu no canto mais uma vez, cara Situação complicadíssima pro Ryu ali agora Tentou um agarrão ali Nossa, mais uma vez afastando super bem ali agora, rapaz Buscando Ai, ah, mandou um parryzão ali agora E foi prontamente agarrado Ele achou que o bicho ia pra cima de todo jeito Mas não foi, cara O James já tava esperando, o Flawless Deku, né Já tava esperando uma situação desse tipo E aí ele já mandou um agarrão ali Ele esperava um counter do Ryu, né o pessoal tá usando pouco, eu tô reparando aqui, o Drive Impact, né, galera? A gente pode reparar aqui. Acabou o Ryu ali não fazendo a conversão completa e foi prontamente punido pelo Jamie. Excelente rasteiro ali agora. Fez um golpe amplificado ali que acabou não sendo punido pelo Ryu. Porque esse golpe do Jamie, pelo que a gente pode reparar, ele começa a fazer essa, esse arco com o pé pra depois subir, né? Então, assim, ele fez o arco, viu que pegou na defesa, né? Aquele negócio do Hit Conform ali, ele entende muito bem é o Flawless Deku. Ele falou tipo, cara, não vou subir, deixa só aqui assim, o Ryu imaginou que ele fosse subir e acabou não punindo o Wake up Shoryuken ali agora, a situação tá bem favorável, assim, mais ou menos favorável pro Ryu, acabou de ficar um pouco menos ainda, né, com essa conversão do Jaime, vai trabalhando nos os Hadouken, situação complicada ali agora, rapaz, Ryu sendo colocado no canto, Flawless Deku muito paciente ali agora com seu Jaime, aplicando a sua pressão ali, conseguiu uma conversão ali agora com um golpe low e usou um super arte pra poder fechar mais esse round, cara. Nossa, o cara joga muito bem, velho. O cara joga muito bem de, de Jamie. O de Imagina quando saírem mais personagens. Inclusive, pessoal, a galera que tá meio assim, né? Porque, pô, só tem essa build de quatro personagens até agora pra gente poder conferir os gameplays. Mano, muito em breve agora na TGS, né? Que vai acontecer no meio de setembro. A gente vai ter uma build com Gael, Kimberly e jury também pra gente poder conferir os gameplays desses personagens. E vai ser muito louco, cara. Tô ansioso pra TGS. Ó, excelente conversão ali agora do Jamie. Tá, ó, tá, tá manjando muito dos combos, hein? Mandou ali um super arte com o Ryu. Aproveitando o avanço do Jamie ali. Já foi prontamente punido mais uma vez. Sendo colocado no canto ali agora. Pressão absurda em cima do Ryu. Tá, ten, tá tentando fazer de tudo pra poder sair. Acabou tomando ali no Wake Up show you, que é a punição. E olha esse combaço do Jamie ali de 7 hits, hein, mano? Tá manjando pra caralho. Até agora não veio o combo de 60%, hein? Ó, eles mudaram um pouco a perspectiva da tela, pessoal. Deixa eu até ajustar aqui. Que eu reparei que no vídeo aqui eles mudam um pouco a perspectiva. Então vamos ajustar aqui pra nós também. Poder ficar de buenas, rapidão. Deixa eu até pausar aqui a luta. Rapidinho. Pra gente poder ajustar aqui, poder ficar grande, pra gente poder conseguir enxergar direitinho. Isso aqui foram outras lutas que eles fizeram e eles mudaram um pouco a perspectiva. Por isso que tá meio torto, assim, vamos dizer lá tá sendo filmado, eles não podiam capturar lá no evento, né? então eles acabaram filmando com o celular mesmo e tudo, e aí ele trouxe essas lutas pro YouTube. Como eu disse pessoal, o canal do Flawless The cool, aqui embaixo no comentário fixado, acessem lá mano, deem uma força pro cara, se inscrevam no canal dele, deixem um like no vídeo, deixem um comentário, saca, poder dessa força, o overhead ali do Ryu que acabou não dando em nada, prontamente punido ali pelo James, só que o Ryu agora está com vantagem nessa luta, olha só hein, acabou mandando aquela bica ali rapaz. Em média distância, vamos, ver, vamos dizer, né? Pra poder levar esse round. Vamos lá, hein? Jamesão ali já consegue uma boa punição. Já tá com duas bebidinhas ali. Tentou a terceira e foi prontamente punido com o Hadouken que ele acabou levando. Ó, mandou aquele cross-upzinho ali. Muito bem defendido ali pelo Ryu. Já aplicando a sua pressão, Jamie. Vai se afastando o Ryu, mandando o um Hadouken. Parryzão ali no Hadouken poder não tomar ali, não, não perder um pouco de barra de drive, né? Por conta da magia. Ryuzão ali acabou mandando o seu Hadouken amplificado e foi prontamente punido pelo Jamie Já tá no canto mais uma vez, situação complicada Tentou um Hadouken ali, mais uma vez punido E olha só, hein Ryuzão tentando de todo jeito sair desse canto Já tomou ali um Shoryuken de pé do Jamie Que é eu não no sei o nome do ataque, então... <risos> A gente chama de Shoryuken do pé Vamos lá, levou o segundo round aí o Jamie Primeiro do Ryu, vamos ver já botando aquela pressão, os, os dois players se estudando ali aos, aos pouquinhos, tentando aplicar a sua pressão. James já vai colocando mais uma vez o Ryu no canto. Ele tá sentindo a pressão, o play de Ryu, porque se, reparem só que ele vai se afastando, mano, à medida que o James vai avançando, entendeu? A, a pressão do James tá muito mais forte, vamos dizer, saca? Hum, vai levar um super arte nível 3 em cima do Hadouken. E reparem que quando ele terminar o super arte nível 3 Ele vai conseguir fazer uma punição Olha lá, ó. punição não Vai conseguir fazer mais um ataque ainda após o super arte Saca? isso eu já tinha visto o pessoal comentando que daria pra poder fazer Principalmente o pessoal de marketing da Capcom, né? Falando sobre isso, que acompanharam os eventos lá e tudo Tem algumas coisas bem interessantes que eles estão descobrindo aos poucos E essa do Jamie é uma delas, entendeu? Dentro do super arte nível 3 dele A gente consegue efetuar uma punição logo após entendeu Efetuar mais um, mais um ataque, vamos dizer é, eu tô falando muito punição, costume Costume, galera, vamos lá Hadoukenzinho ali defendido, rio tentou um agarrão ali Agora foi punido agora pelo nosso querido Jamie Já ativou ali as bebidinhas no quarto nível para poder amplificar os seus golpes Excelente combo do Ryu ali agora pra poder sair do canto Jamie ali vai tentando aproximação Fazendo seus chutinhos ali pra poder fazer o controle de espaço Conseguiu encaixar ali Situação complicadíssima pro Ryu agora Ainda mais que o Jamie tá com seus golpes Bufados, vamos dizer assim Acabou levando um agarrãozinho ali, rapaz Pra poder fechar esse round o nosso querido Jamie. Vamos pro segundo round ele agora Já mandou ali a sua bebidinha Ryu já vai botando aquela pressãozinha de leve ali Se afastando, esperando a oportunidade Jamie também muito esperto, acabou conseguindo a punição Mandou um parry, lá vem o seu Shoryuken de pé Vamos dizer, amplificado ali no nosso querido Ryu Ó, Vai se afastando, trabalhando no Hadouken Hadouken amplificado, muito bem defendido Jamie tá bem demais na defesa desses ataques enquanto isso o Ryu vai minando a barra de drive do Jamie aos poucos. Reparem que certos ataques ali, ó, a barra de jam do Jamie, do drive, né, vai sendo minada aos pouquinhos. Saca? Isso é uma coisa que na defesa, sabe, se você ficar muito na defensiva, sendo pressionado e tudo, pode ser, não pode, pode ser desvantajoso para você nesse sentido por conta desses dessas questões, né? A pressão na defesa pode fazer com que você perca bastante da sua barra de drive também. Então por isso que a gente tem recursos ofensivos e defensivos E tal, olha só o combo Olha só o combo, olha o dano Olha o dano, ó E fechou, esse foi o combo De 60%, vou até voltar aqui, quer ver Ele deixou bem pro finalzinho Mano, reparem só Olha o HP do Ryu Ali agora nesse ponto, quer ver, ó Olha só o tanto de HP Que ele tem, que ele tem aí no Ryu, ó Ele vai encostar E já vai mandar o combate olha lá, ó Vamos só voltar aqui, ó ele deu a biquinha, mandou a bica, pá, ó, o Ryu defendeu a bica, ele mandou os golpes ali do Jamie amplificados, ele tá com um cantil nível 4, cantil, <risos> ativado ali agora com os golpes amplificados, mandou o Super Art nível 3 e ainda emendou no final ali. Um soco pra frente, mais o Shoryuken de pé ali, amplificado, vamos dizer assim, do Jaime. E aí, ó, nosso querido Flawless Deku, pra vocês darem uma conferida lá no canal dele, muito foda. Cara, olha só o potencial que a gente tem aqui dentro do Street Fighter de combos você poder fazer, mano. 60% com o personagem, cara E realmente, ó A vida do Ryu tava um pouco acima ali ainda Dos 50%, cara Ele mandou dois golpes ali Mandou o Super Art nível 3 Vai terminar o Super Art Ele vai continuar o combo ali Mandou, mandou aquele Shoryuk ali Porque deu um hard knockdown, vamos dizer assim, né O Ryu ainda não conseguiu se recuperar Mano, muito foda Muito foda então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham curtido aí mais esse gameplayzinho de Street Fighter 6 aqui no canal, trazendo aí esse combo de 60%, cara, coisas vão surgindo aí, o pessoal vai descobrindo do Street Fighter 6 aos poucos. Espero que vocês tenham curtido, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessas lutas, em especial esse combaço de 60% aqui do Jamie no Street Fighter 6. Eu vou adorar ver os comentários de todos, eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo aí, até mais, é, uemos, meus amigos!